uma coisa incrível que eu acho que você tem que ter esse produto aqui é tipo assim tem que ter em todos os lugares da sua casa tá ele se chama sei lá eu inventei eu acho que ele se chama cestex mas é um cestinho furadinho tá vendo ó? um cestinho assim que tem furinhos e tem esse ganchinho aqui ó para você puxar tá hoje em dia no mercado você vai achar já dele assim de plástico igual a esse daqui que eu tô te mostrando tem também dele de acrílico, tá? Então, ele é transparentão, assim, igual aquele gabarito que eu mostrei para vocês, todo de acrílico, é bem bonito, né? Mas esse daqui de plástico, eu considero, assim, tipo, uma mão na roda que vai em tudo quanto é lugar da minha casa, da casa dos meus clientes, em todos os lugares, né? Ó, primeiro, você pode usar ele, por exemplo, dentro da geladeira, para separar os iogurtes, para separar um leite, para separar alguma coisa de café da manhã, sabe? Ter uma cestinha dentro da geladeira. Perfeito. Você né? pode ter ele ó, na dispensa aqui, ó, com os biscoitos, biscoito, carioca, né? com os biscoitos todos separadinhos dentro da dispensa. E é fácil, você bota lá dentro do armário e, ó, puxa com a alcinha. É maravilhoso. tá? Pode ter também, levou essa cestinha para o banheiro, o que você coloca lá dentro? Shampoo, creme, tudo que você usa ali para lavar cabelo. Uma outra cestinha com tudo de corpo. E aí, fica muito mais fácil de você categorizar. Então, essa cestinha aqui é aquela assim, que você tem que ter, tá? Eu, no banheiro da Débora, uso para separar as coisinhas assim de, de banho dela, sabe? É perfeito, né? E eu, ah, sabe onde você pode usar também? Eu anoto aqui para não esquecer, né? Sabe onde você pode usar também? No seu armário, né? Se você tiver, por exemplo, lenços, echarpes, você pode enrolar eles e colocar todos aqui dentro, sabe? Tudo bem bonitinho, né? Você não precisa de uma gaveta para isso, nem de uma caixa específica. Coloca aqui dentro, tá? Vai ventilar, não vai dar mofo. Ó, é maravilhoso porque não é uma caixa fechada. Se você mora num lugar mais úmido, isso é muito legal, tá? Então, cestinha, ó, do meu coração. Amo demais. <música>